Olá, nós somos investigadores da Universidade Nova de Lisboa, o meu nome é Flávio Martins e juntamente com o André Mourão vamos apresentar a nossa candidatura ao Prémio Arquivo PT 2019, que se chama o Revisionista. O Revisionista tem como objetivo combater a crescente desinformação na era do jornalismo online. Como sabemos, os principais veículos noticiosos já não são as publicações em papel e o jornalismo online trouxe mais agilidade e flexibilidade. No entanto, os artigos podem, agora, ser alterados sem aviso, a qualquer momento. Por exemplo, se olharmos com atenção para duas revisões deste artigo online, podemos ver que o título e o conteúdo foram alterados, mas uma pessoa que visita o dn.pt não é informada desse facto. A data permanece igual. Os mídias têm o papel crucial de divulgar a informação de confiança de uma maneira, com confiança e de uma maneira transparente. Infelizmente, mesmo as alterações mais significativas nem, sem, nem sempre são assinaladas. E isto pode gerar desconforto e críticas dos leitores quando estas são descobertas. Será que quando partilhamos uma notícia com um amigo, será que irá ler as mesmas palavras? E se o artigo for alterado, não deveria ser claramente assinalado? O Revisionista é um projeto inovador que tem como objetivo tornar mais transparente este processo, tornar transparente o new cycle da imprensa portuguesa. Queremos revelar atualizações, retrações e reformulações de títulos para ganhar cliques, o chamado clickbait. Nos sites das publicações de imprensa, só temos acesso à revisão final dos artigos. No entanto, no arquivo PT, tivemos acesso ao histórico completo de revisões. No Revisionista, podemos ter a partir desta informação para reconstruir a timeline das notícias. O nosso projeto tem, está dividido em duas componentes principais o Revisionista X, uh, que é uma extensão para Chrome e Firefox e o Revisionista.pt é um motor de busca uh, para procurar revisores dos jornais portugueses. Vejamos então como funciona a extensão. O Revisionista X é uma ferramenta que nós achamos que vai ser crucial, funciona como um sexto sentido para todos os leitores de jornais online. Quando visitamos o artigo do DN anteriormente, não fomos informados de que este artigo haveria -se, uh, tinha sido alterado, mas com o Revisionista X somos agora alertados para o facto de existirem quatro versões. Se quisermos saber quais são as diferenças, podemos clicar no ícone e abrir o modo de leitura do Revisionista. Neste modo de leitura com Track Changes, podemos ver a reformulação do título e as alterações no corpo do artigo, como a remoção de referências a eleições antecipadas. Pode, então, instalar este primeiro componente no seu browser. Está disponível através do nosso site ou através das lojas do Chrome ou do Firefox. Agora, para falar sobre o motor de pesquisa, o segundo componente, vou passar a palavra ao André. Obrigado, Flávio. Vou, então, falar sobre o revisionista PT, que é um motor de pesquisa que permite o acesso a um conjunto alargado de artigos previamente analisados de diversas publicações da imprensa portuguesa. Como funciona? O visionista apresenta o que foi alterado em cada artigo ao longo do tempo sobre a forma de uma timeline de revisões. É possível pesquisar sobre qualquer tema nos artigos que nós arquivamos. Por exemplo, podemos ver notícias sobre o furacão mátio, como este foi reportado ao longo do tempo, em diferentes publicações, e como é que essas publicações como é que essas notícias foram alteradas. Por exemplo, atualizando o número de vítimas desta tragédia. Nosso objetivo é permitir a cientistas de diversas áreas utilizar esta plataforma e estes dados para pesquisar, investigar e reportar sobre qualquer tema, sem a necessidade de recolher e processar de novo as páginas das notícias. Durante a criação deste projeto, examinámos milhões de links e recolhemos à volta de 140 mil artigos de 12 publicações. Destes artigos ficámos surpreendidos ao descobrir que por volta de 5% sofreram alterações de, de, de, relativamente à expansão de no arquivo. Destes 5%, descobrimos que 46% destas revisões não receberam qualquer menção no texto. Uma referência a notícia atualizada, notícia corrigida. Não aparecia neste 46% destes 5%, uma quantidade significativa. Mas estas percentagens, estas diferenças, ao nível de cada publicação, vai ter uma abordagem diferente a estas análises. Nem todas as publicações tratam as alterações da mesma forma. Por exemplo, a RTP e o JN seguem políticas editoriais mais rígidas, o que leva a que mais de 95% das alterações sejam devidamente mencionadas no texto sobre a forma de correção, notícia alterada, notícia corrigida. Uh, alguns dos desafios que tivemos na criação destes componentes foram como recolher artigos noticiosos, o que é que são links para notícias, uh, referentes à imprensa portuguesa. A detecção de texto relevante no artigo, inclui conteúdo variável, como notícias relacionadas, comentários e outras alterações que não são relevantes para o texto de notícia. Detecção de diferenças de texto entre versões. Uh, diferenças ao nível de palavra, para sabermos exatamente o que foi alterado. E a categorização automática de revisões, que nos permite descobrir se estas alterações são ou não mencionadas no texto. Uh, para trabalho futuro, gostaríamos de poder examinar páginas em tempo real, de forma a não perder qualquer edição de qualquer artigo. Relacionado com isto, Uh, mecanismos como paywalls e acesso exclusivo a assinantes uh, vai fazer com que reduzir a capacidade de plataformas como o Arquivo PT e outras plataformas de recolher informação sobre notícias histórica, essa informação histórica é irrelevante, de forma a que esta possa ser perdida. Uh, na nossa plataforma também gostaríamos de envolver os utilizadores no processo de monitorização dos mídia, permitindo guardar comentar e partilhar notícias relevantes e também a exportação de dados das notícias, de forma a que possa ser feita a investigação e a análise destes dados offline. Então instale o Revisión X no Chrome ou no Firefox, visite aí o e Nós queremos também agradecer, então, para finalizar, à Faculdade de Ciências da Tecnologia, ao Nova Links e aos jornalistas do Innova Media Lab que nos apoiaram neste projeto. Obrigado. Obrigado.